Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Baladares do Clube Português. Afinal de contas, a forma correta é comandante-chefe ou comandante-em-chefe? A forma correta é comandante-chefe, sem o em. Então, comandante-chefe, que significa um militar de alto, de alto escalão na marinha ou comandante de uma esquadra, né? O comandante em chefe é, é, é usado só no francês, que é de onde vem essa expressão. Mas no português, a forma correta é comandante-chefe, com o hífen. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica aqui no joinha, se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva no canal, porque aí ajuda a dar visibilidade ao trabalho que a gente está fazendo aqui. Ah, e se você clicar aqui no, nesse sininho aqui embaixo, você recebe o aviso dos próximos vídeos. É isso, um grande abraço e até a próxima.